Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40 e o vídeo de hoje eu vou te mostrar como que eu retoquei a raiz dos meus cabelos em plena quarentena. e tem uma coisa que cresce a cabelo e tem muita gente por aí que tá precisando fazer um retoque de raiz, não é mesmo? Antes de começar a pensar em retocar o seu cabelo em casa, você precisa de algumas informações com relação à coloração. Antes de mais nada não sou profissional dessa área. Vim aqui compartilhar minha experiência com vocês e a gente faz uma troca. Eu já pintei meu cabelo por anos e anos, inclusive aqui no canal tem vários vídeos a onde eu mostro fazendo retoque de raiz, sem algumas informações que eu vou passar hoje. Tem, tem uh, vídeo onde eu tô pintando o cabelo todo, completo. Vai na playlist que eu vou deixar aqui em cima chamada cabelos e você vai encontrar vários vídeos sobre esse assunto. Mas aproveita e se inscreve logo no canal, se você ainda não é inscrita. Ative as notificações pra você saber quando tem vídeo novo aqui no canal e se esse tipo de conteúdo você curte, não deixa deixe de dar um gostei aqui embaixo bom se você tá incomodada com a raiz e decidiu que vai fazer o retoque em casa eu vou te dar alguns toques para te ajudar aí a tomar algumas decisões Existem umas colorações que são em bisnagas mais ou menos como essa aqui que eu tô te mostrando essas colorações elas são de uso profissional e é a partir dela que eu vou te explicar um pouquinho mais tá essas colorações elas têm uma definição numérica pré-estabelecida que vai do número 1 ao número 10. Quanto menor o número, mais escuro. Quanto maior o número, mais claro. Eu vou deixar aqui embaixo no box de informações a relação de 1 a 10 para você saber do que se trata cada uma. Você vai observar que esse tipo de coloração é seguida de um zero. Então você vai encontrar o 5.0, o 6.0, ou seja, de 1 ao 10, sempre ponto zero. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que aquela cor é uma cor base, é uma cor Pura. É importante que você tenha um entendimento sobre a coloração base. Ela só está incluída nesse retoque de raiz porque a gente está falando de fios brancos. Eles são difíceis de cobrir. É necessário incluir uma coloração que tenha um poder maior de cobertura para que você possa ter o resultado esperado, que é efetivamente cobrir os brancos. Mas aí você vai me perguntar... Mas Silvia, eu já cansei de ver... 6.1, 7.8, 3.2. O que, que é esse 2.1.7? Na verdade essa numeração ela vai trabalhar os reflexos, as nuances da cor que você vai escolher. A numeração ela vai de 1 a 9 e esse de 1 um a 9 vai abrindo em várias tonalidades de nuance ou de reflexo para fazer com que a sua cor na luz do sol ou luzes de algum ambiente, o seu fio tenha reflexos, fios no tom que você escolheu, que pode ser avermelhado, dourado, acinzentado. Vou deixar também no box de informações aqui embaixo, essa relação de 1 a 9, para você já ter, quando precisar, um lugar onde você possa consultar e saber qual é o tipo de reflexo que você pode escolher. Mas aí você vai me perguntar, mas Silvia, qual é a quantidade que eu uso? tem coloração base, tem coloração nuance. Qual é a quantidade que eu vou... Outro ponto que você precisa conhecer para você partir a quantidade, é saber O um volume de cabelos brancos que você tem O que, que você vai fazer? Você vai pro espelho Vai começar a analisar Todo o seu cabelo E chegar no percentual Eu tenho quanto? 30%? 50%? 70%? 100%? Quanto que você acha? Se precisar de ajuda para dar uma olhada atrás e tiver sozinha Faz aquele esquema de ficar de costas Pro espelho, pega um outro espelho E bota de frente para você e vai Vai analisando o seu cabelo, vai abrindo a parte de trás do seu cabelo e vai dando uma olhada para você ter mais ou menos uma ideia e chegar, não precisa ser nada muito exato, mas ter uma noção de quantos brancos você pode ter. Por que, que isso é importante? Porque você vai começar a identificar aonde tem mais brancos. Isso é importante saber. A partir do momento que você sabe o volume de cabelos brancos, você vai partir para unir essas duas tinturas. Então a proporção é o seguinte, quanto mais fios brancos você tem, mais coloração base você usa. Se você tem menos fios brancos, você vai utilizar menos coloração base. Lembrando que todo fabricante vai colocar dentro da embalagem ou uma bula de orientação ou vai ser impresso dentro da própria embalagem o modo de você utilizar. Então aqui tem tudo. Não esquece de olhar porque é importante isso. Vamos imaginar que você olhou no espelho e falou: Ah, eu tenho muito. Um pouco cabelo branco, um fio lá ou outro, então dá pra você utilizar essa coloração nuance. O reflexo, se você olhou e acha que fica em torno aí de uns 30% de fios brancos, aí você já precisa fazer uma proporção. Para um cabelo que tem até 30% de fios brancos, você vai utilizar um quarto de coloração base mais três quartos de coloração nuance. A ideia é que esse um quarto. Consiga cobrir esses 30% aí de fios que ficaram Mas se você, 50% dos seus fios são brancos Que é o meu caso Aí você vai fazer meio a meio Metade da bisnaga vai ser coloração base E a outra metade vai ser coloração nuance mas se você tem mais de 70% dos seus fios que são brancos, aí não vai ter jeito. Você vai ter que usar 3 quartos de coloração base e somente 1 quarto de coloração nuance. Essa proporção de uma única bisnaga, ela tá associada ao tamanho do cabelo. O meu cabelo, nesse tamanho, que vem mais ou menos aqui até o ombro. E pela quantidade de fio que eu tenho, porque eu tenho pouco cabelo, não é muito, muito, né, é um, um rolinho assim, eu consigo utilizar uma bisnaga inteira. Dá para eu pintar meu cabelo todo. Se eu vou fazer o retoque de raiz, eu não preciso utilizar tudo porque vai sobrar tinta, então eu uso metade da bisnaga. E aí a gente faz a proporção. Se o meu retoque de raiz é metade da bisnaga, eu vou utilizar um quarto de coloração base e um quarto de coloração nuance somando esses dois, fariam meio tubo. Entenderam? Mas se você não quer saber dessa história de coloração base, coloração nuance, ou não está afim de entender um pouco isso, você tem a opção da caixinha lá da drogaria. Ela é própria para você usar o kit do jeitinho que ele está. Ele foi preparado para você não ter que pensar em nada. Claro, evidente que você tem que ficar atenta às instruções que estão nesse kit, qual, o que a bula tá falando e quais são as orientações para ver se ela vai ser suficiente para cobrir os seus fios brancos, tá? Se ficou alguma dúvida, se você não entendeu alguma coisa, coloca aqui embaixo nos comentários que eu vou te responder o mais, o mais explicado que eu puder. Chegou a hora de eu te mostrar quais são os itens que você precisa para fazer esse retoque, como que você vai fazer essa mistura, o tempo de pausa e o resultado final, que não é só esse aqui que eu vou te mostrar com mais detalhes, tá? Continua assistindo. E aí, nesse período de quarentena, eu tive dificuldade de encontrar a dupla de mesma marca. Não tem problema nenhum utilizar marcas diferentes. O ideal é que a gente trabalhe com aquelas marcas que utilizam a mesma proporção de oxidante, que eu já vou falar já já sobre isso. Mas de qualquer forma eu encontrei a coloração da Aquaflora e eu uso a 6.0 e também encontrei a coloração da Magihel, que vai ser a minha coloração Nuance. Essa aqui é a 5.1. E para fazer essa misturinha eu vou precisar de uma água oxigenada e eu vou usar essa aqui de 20, tô utilizando da Alpha Parf, e já dá para notar que eu fiz uma mistura aqui de marcas, justamente porque foi o que eu encontrei. Outros itens que fazem total diferença é você separar um bol de plástico. Um aplicador, você também pode ter um medidor Eu não vou utilizar esse copinho de medidas Porque eu já fiz a separação nesse frasco aqui da, da, do oxidante Ele tem 90, eu vou utilizar 60 Então eu já dividi esse frasco em 3 E sei que vou utilizar essa quantidade Um par de luvas para que você não manche as mãos Nem as unhas, nem cause alergia Pregadores, piranhas, tudo tudo que você precisar para separar o seu cabelo em mechas um pente para que você possa fazer a separação e deixar o seu cabelo assim bem alinhado para receber a coloração uma capinha plástica para você colocar no seu ombro não tem uma toalha velha resolve o ideal é que você separe uma blusa assim bem velhinha caso aconteça de manchar você já tá com uma blusa que não vai danificar e não vai estragar e por último e não menos importante importante separe um hidratante facial para que você possa aplicar no seu rosto para facilitar a remoção da tinta posteriormente depois que eu penteei o cabelo e fiz a divisão para saber aonde eu vou começar a retocar a raiz, eu vou preparar o meu rosto, então eu vou pegar o um hidratante facial e vou é, passar no entorno do meu rosto, o importante é que esse hidratante ele seja bem puro, sem nenhum tipo de ácido ou nenhum tipo de vitamina Específica para que ele não tenha reação com a química. Ah, e não posso esquecer das orelhas. Tô aqui na varanda aproveitando esse solzinho gostoso da manhã para mostrar como que ficou o retoque da raiz que eu fiz ontem à noite. Aqui é o momento onde é possível ver o efeito que aquela outra parte, que é a tinta que dá a nuance, deixa nos fios. Então é isso. Tô aqui com o meu cabelo retocado e agora só vou pensar nisso de novo quando cabelo crescer novamente. Olha, eu espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje se gostou, não deixe de curtir se inscrever aqui no canal e ativar as notificações um grande beijo pra você e até a próxima tchau, tchau